Capítulo 2 Diálogos com o Irmão Ronaldo Esse espírito que se denomina Ronaldo tem grandes conhecimentos sobre os chakras e por ter sido médico em sua última encarnação, dá belas explicações da ligação do sistema de chakras e seus cordões com o equipo físico do ser humano. Por isso, transcrevo algumas perguntas respondidas por esse abnegado terapeuta espiritual da Seara do Bem. Procurarei separar as questões por assunto para facilitar a compreensão dos mesmos.